Oi gente, vou alimentar aqui a abelha guaraico, foi uma divisão, tá, essa aqui é a caixa filha, de uma divisão que eu fiz ontem pro, pro curso, eu tô fazendo o um curso de melipunicultura da Universidade de Rio do Sul de Santa Catarina, e aí a gente tem que fazer uma prática de divisão e aí eu fiz essa ontem para mandar pro professor, mas a hora que ele liberar, se eu posso postar no canal, aí eu vou postar, tá? Nossa, não quer ficar aqui, ó. Eu vou alimentar ela. Tá muito frio. Ontem tava quente, ontem tava 26 graus, hoje já tá com... 12 graus, então... Quando tá muito frio assim, elas não saem pra forragear. Eu coloquei esse papel aqui pra lidar melhor. Vou colocar o um mel de da abelha já tá aí pra elas. Porque eu tirei ontem um pouco da, da guaraypa, da, do mel delas. Só que eu fui provar agora, não tá com sabor muito bom não. Parece que tá meio, meio azitinho, sabe? Vou colocar aqui pra dar uma ajuda pra elas. Vou colocar uma cera mista também Não imaginei que fosse esfriar tanto Mas elas estão se arrumando aqui Ó, Já fecharam os potes de mel ali Que eu deixei aqui também Esse tempo também não está ajudando Nem vou abrir muito, porque tá frio. Vou fechar aqui. A gente aproveita, né, as fitas. Na hora que não tá mais colando, a gente troca. o que eu falo, né, gente, sempre passando, ó, com a unha. Nunca passar assim, que pode entrar para no teu dedo. Ou na tua unha, né? Então, sempre passar com... Fazendo desse jeito aqui. Né? Assim, ó. Pronto. Agora eu vou... Vamos lá na caixa mãe. Essa aqui é a caixa filha. Eu nem mostrei pra vocês como é que tava, né? É que tá frio, viu? Pra eu ficar abrindo e demorando. Ó, oh, gente, essa aqui é a... Eu transferi. Fiz a divisão, né? Então, essa aqui é a filha. Aquela lá que eu mostrei antes é a mãe. Então, eu fiz a divisão, a multiplicação. Passei pra cá. Pra uma caixa baú. Aquela lá é uma caixa ímpar tá e eu passei a fiz a multiplicação nessa caixa baú que o pessoal fala que essa caixa baú para Guaraipa ela vai melhor né eu tenho que colocar a etiquetazinha aqui que é uma caixa filha que é Guaraipa e eu tenho que colocar a data aí você não se perde né com as tachinhas vamos ver aqui se der eu mostro para vocês beleza Ai, gente. Tem que botar um potinho. Também. A gente sempre tem que andar com as... Uma, com a caixa de ferramenta. para mim falta alguma coisa, ó. Em vez de trazer um, ainda bem que eu tinha um. um ali pra colocar pra elas. Esses palitinhos também é bom ter dentro da caixa, né? Pra elas não, não se afogarem. Aí a gente põe os palitinhos para elas não se afogarem no mel. Aí eu ponho o mel aqui. Eu acho que eu vou botar já, antes de colocar lá dentro, porque aí eu não abro tanto. que foi, amor? Olha aqui, olha. Pô. O que é que você tá fazendo aí, mamãe? Que foi? Tem uma aqui fora. Querendo me pegar. Eu vou passar pra esse outro lado aqui, que fica melhor. Ai, tá bem aqui, assim. Ai, gente. Frita, tá fila, tá fio. Tá tá às vezes a madeira é dura e a caixinha não entra. Demora mais pra entrar. Ixi, ficou lá no fundo no nosso mel. Vou tirar esse daqui que não vai ajudar muito. Vou deixar só uns três pauzinhos. Olha, deixa eu mostrar rapidinho. Ai. Ah, tá vendo aqui é o ninho né e aqui os patinhos de mercado estão fechando aí eu vou ter que fazer uma alimentação para elas vou ter que fazer um xarope né com esse frio aí estadinho trabalham menos, mais devagar. Beleza, gente? É isso. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Compartilha. Ai, que mel delícia. Tá bom? Beijo. Fique com Deus.